Muito bem, hoje é dia 20 de agosto de 2012. Estamos aqui na Praça Mauá, em Santos e hoje o sistema de tróibos da cidade ganhou uma novidade. Os tróibos que já conhecimos, os velhos conhecidos, foram fabricados pela Maferza que entraram em operação em 1988 em Santos. Esses veículos, esses mesmos veículos hoje ganharam uma nova pintura. Uma pintura que lembra a parte histórica de Santos, o centro histórico de Santos. Aqui temos o Monte Serrar, temos os prédios antigos, o antigo prédio dos bombeiros que atualmente é a Câmara Municipal de Santos, ou seja, são pinturas históricas que o Tróligos agora recebe. Lembrando também que o sistema de Tróligos de Santos foi inaugurado em 1963, ou seja, há 49 anos, no dia 12 de agosto de 1963, foram dois Trólibus que têm o um sistema atual, 5305, que está aqui no ponto de ônibus e ele vai embora. Recebeu uma nova tração, está aí. trólebus da linha 20, com novidades. E aqui chegando o trolebus, um outro trolebus, com a pintura que estava até então, também o trolebus Mafesa, que está em operação desde 1988, então são 24 anos do mesmo veículo para vocês verem a durabilidade de um trolebus, esse aqui é o 5304, Patrimônio da cidade de Santos. Esse aqui conserva algumas características originais. O letreiro ainda não é eletrônico. Atualmente, o sistema de tróligos de Santos é, percorre uma linha, a linha 20. São seis veículos que se alternam é, durante a semana. Além dos tróligos, também ônibus a diesel fazem esse percurso. Vale lembrar também que Santos é a única cidade do Brasil onde trólebus e bondes circulam elétricos. O bonde elétrico e o trólebus, que é movido a eletricidade, Aqui estão os trilhos do bonde, Eles passam lado a lado aqui. Veículo ecológico, no silencioso. E a cidade permanece Fiel aos seus pródigos e espero que sempre continue assim. Aqui um placar eletrônico indicando os trólibus que estão chegando os trólibus, os ônibus, aliás né Circular 23, Circular 4, Circular 20 Placa eletrônico. eletrônica Enfim, o trólebus da linha 20 está aqui no ponto de ônibus, na Praça Mauá como já faz há 24 anos este tipo de veículo, uma festa, porque em termos de Praça Mauá mesmo os tróligos começaram a vir em 1967, ou seja, há 45 anos, os tróligos deixaram de fazer o ponto lá na, na rua Martins, Martim Afonso, né? Do lado do centro português, e passaram a fazer o ponto final aqui na Praça Mauá. É isso aí. Que Santos preserve a sua história mantendo e ampliando o sistema de trólebus na cidade. <SILENCIO> Aqui o Trólibus 5302, também da frota da aviação Piracicabana e estamos aqui na Praça Mauá. E aqui chegando mais um trolebus, agora com a nova pintura externa. Vamos observar aqui o sistema. Elétrico, que faz uma transferência né, de um lado para o outro, porque do lado aqui esquerdo da foto virou o bonde e a direita o trólebus. Aqui invertem-se: o trólebus volta do lado direito e o bonde fica do lado esquerdo. Os trólebus então, foram dois trólebus pintados com o um novo padrão padrão histórico. Esse aqui é o 5306. Aqui é a Igreja do Rosário, estampada do outro lado, né? A Prefeitura. O Teiro de Santa Catarina. Isso aí é uma iniciativa da Prefeitura de Santos. Para lembrar, lembrar do valor histórico dos trólogos de Santos. Esse aqui já tem... Placar eletrônico, né? O letreiro eletrônico. Isso aí. De Santos para o Muito Bem TV.